Sempre né? Sempre. Ai, que garanto prevenido. É, é, claro. Mas tem outras formas de prevenidade. Como você sabe? Se liga. Semana passada eu dar um rolê com meu primo e o moleque me disse. Ontem à noite sai com carinho e pá. Mas não usei camisinha, fiquei boladão. Mas aí eu fui no médico e ele me passou a PEP. E já tô tomando a parada. Pep? É, medicação pós-exposição. Sei tem que tomar até 72 horas após a transa. Porque você impede a infecção da HIV, sacou? Já é o tipo de tratamento, voltando meu primo ligou pro Carinha e o Carinha disse Caraca, mano, verdade Eu vou no posto de saúde fazer o teste de AIDS, tá ligado? Lá no posto, ele conheceu uma mina que tá grávida E ela mandou um real pra ele Se liga, quando eu engravidei, já comecei logo o pré-natal E fiz o teste de HIV E se eu tivesse, já começava a tratar pro moleque me pegar, sacou? Eu não tinha pensado em prevenção dessa forma Pera é, que tem mais A mina contou pro Carinha, que contou pro meu primo, que contou pra mim Que ela conhece um casal onde um deles tem é HIV e o outro não E o cara que tem, tipo... Bom, com o tratamento a contagem de vírus fica tão baixa que reduz muita chance de eu passar HIV pra você. Mas ó, camisinha sempre, pra prevenir contra outras DSTs, tá ligado? da hora é isso. Ah, a prevenção tem várias, mas agora é só eu, você e a mais simples delas, a camisinha. Sempre.